E paçoca! Vamos salvar os doces! Corra em mundos cheios de bolos, rosquinhas e pirulitos! Pule, escorregue e use superpoderes na aventura mais doce de todos os tempos! Tolkien Tom Candy Run! Baixe agora e jogue!